É, meu nome é Oriente, eu trabalho como porteiro. Eu queria saber um, um colega meu ele ocupa a mesma posição que eu, é, só que ele ganha mais. Eu queria saber se eu tenho direito de reivindicar esse salário. Olá Oriente, muito boa a sua pergunta e pertinente porque ela é bem repetida nos processos. Bom, a primeira coisa que eu tenho que ver é você disse que faz, que está num cargo e faz as mesmas atribuições de um colega seu, certo? Então a legislação ela protege é, a, di a divergência de salários entre funcionários que fazem as mesmas atribuições. Então, eu tenho que distinguir o que é cargo e o que é função. Você pode ocupar o mesmo cargo e não fazer as mesmas coisas que o seu colega. E aí você tem o mesmo cargo, mas mantém a mesma função. Para que você possa reivindicar o mesmo salário do seu colega, você tem que preencher alguns requisitos que hoje eles estão no artigo 461 da CLT. Quais são eles? Você tem que é, exercer as mesmas atividades, as mesmas atribuições que o seu colega. Essa atividade, ela tem que ter o mesmo valor. E o que significa esse mesmo valor? Você tem que trabalhar com a mesma produtividade e a mesma perfeição técnica. Se o seu colega tem uma produção muito maior, ou se ele tem uma perfeição técnica diferenciada, aí no caso você não teria direito a essa equiparação, você não teria direito ao mesmo salário do seu colega. A terceira, o terceiro requisito seria trabalhar para o mesmo empregador. Então, vamos dar um exemplo aqui. No seu caso, como você é porteiro, você trabalha para a empresa X, e o seu colega da empresa Y, ele tem um salário diferente, você não pode pedir equiparação para um colega que trabalha para outra empresa. Você tem que trabalhar para o mesmo empregador. O quarto requisito que está na lei seria na mesma localidade. Como esse, esse item do artigo fala localidade, mas de uma forma meio vaga, essa localidade poderia ser entendida bairro, poderia ser entendido município. Então, o, o TST, ele já pacificou que localidade é o mesmo município ou municípios que compõem a mesma região metropolitana. O último, o quarto, o próximo requisito, né, seria o tempo de serviço. O seu colega, ele não pode ter mais do que dois anos de tempo de serviço. E esse também é um outro requisito que gera um pouco de polêmica, embora o TST também já tenha pacificado esse assunto, Por quê? Quando ele fala tempo de serviço, a lei não diz tempo de serviço na empresa ou tempo de serviço na função. O TST entende, na súmula 6, que seria tempo de serviço na função. Então, vocês têm que fazer a mesma função é, na mesma localidade, para o mesmo empregador, todos os que eu já falei. E esse serviço tem que ser simultâneo. Então, eu tenho que trabalhar... É, ao mesmo tempo, eu não posso entrar na empresa em 2016, por exemplo, e pleitear equiparação com um funcionário que trabalhou em 2015, tá? Todos os requisitos, eles só são observados se a empresa não tiver um plano de cargo e carreira. Se ela tiver um plano de cargo e carreira, então não se fala em equiparação. Todos os contratos se sujeitam ao plano de cargo e carreira, certo? Então, tudo isso até o dia 10 de novembro, a partir de 11 de novembro nós temos uma pequena alteração nesses requisitos, tá? permanece trabalhar na mesma função, com as mesmas atribuições, com o mesmo empregador, com a mesma qualidade de serviço, produção, né? serviços de igual valor, o que altera com a reforma trabalhista, que é a lei 13.467, que entra em vigor no dia 11 de novembro? O que altera é o tempo de trabalho que antes, como eu disse agora há pouco, o meu colega tinha que ter até dois anos de serviço de diferença. Se ele tiver mais, eu não tenho direito. Com a nova lei, com, a nova lei, com essa alteração na CLT, nós temos, esse requisito muda. O colega tem que ter quatro anos, tem que ter até 4 anos de contrato e até 2 anos na função. Os requisitos são cumulativos, tá? Se ele tiver menos de três de quatro anos de contrato, aí eu posso pedir equiparação. Se ele tiver mais, não. Se ele tiver menos de dois anos na mesma função que eu, aí eu posso pedir equiparação. Se ele tiver mais, não posso. Tá? E, e a outra alteração, que foi basicamente só para esclarecer, é a questão da localidade, que antes eu podia pedir equiparação na mesma localidade e o TST entendia a mesma localidade, repetindo, no município ou municípios de uma mesma região metropolitana. A partir de 11 de novembro, é, eu só posso pedir equiparação para é, colegas do mesmo estabelecimento. Então, se o senhor trabalha é, em uma empresa, a filial é a por exemplo, na, em uma das avenidas da, da cidade, na Avenida Miguel Sutil. E tem uma outra filial na, lá no Cospó, no bairro Cospó. Então, neste caso, eu não posso pedir com um colega do Cospó, só posso pedir com um colega do mesmo estabelecimento, certo? Mantém-se ainda a questão quanto ao, ao, ao quadro de plano de carreira. Então, se tiver esse quadro, eu não tenho uh, o direito à equiparação, certo? Obrigada pela pergunta.